Meu nome Oi. é Vanessa e eu sou o Rafael, tudo bem Não. com vocês? E nós somos o canal Vitamina Maluca, Isso. onde misturamos autismo, surdez e, e viagens. viagens, mas depois Será? de voltar da minha viagem, o nosso foco hoje vai ser autismo e surdez. Hoje a gente voltou ativo e vamos falar de brigas, hum. brigas e discussões. Então, uma inscrita aqui do canal, uma vitaminada, a Luciana Paz, ela hum. falou pra gente falar sobre separação. Hum. E eu achei que antes de falar de separação, era importante a gente falar de discussões e brigas. Hum. Porque nós somos um casal atípico, ah. não é verdade? Um pouquinho, né? É, aqui, eu sou autista, o Rafa é neurotípico, mas um neurotípico atípico, porque você é surda, né amor? E devido a isso, existe sim um período de ajustes, né? E é. existem dicas que a gente pode ir dando para as pessoas lidarem, em especial com uma pessoa autista na relação. Sim. Você quer falar um pouquinho? Por enquanto, eu vou deixar você conduzir o assunto porque quem gosta da discussão é ela. E eu participo até como como um espectador, como adjuvante e a pessoa concorre. Ok, eu vou ignorar <risos> essa parte. Eu acho que a gente não briga. Hum. Mas eu acho que a gente tem muitas discussões. E discussões que às vezes se tornam Tipo, duelo de titãs. Não precisamos exagerar tanto assim, né? Porque aqui somos duas pessoas gênio forte. Uhum. Não é verdade? Tanto a minha família, quanto os amigos do Rafa, ninguém levou fé no nosso casamento. Teve gente que ouve falar que fizeram apostas. Tiveram apostas. Eu queria saber onde está esse dinheiro, porque a gente merecia receber ele. Multiplicado. Eu é. estou casado. Já estamos há sete anos e continuamos casados. Já estamos no oitavo ano já. Tá, a conta maluca do Rafa não entra para a conta. Mas muita gente duvidou. Na minha família mesmo, achavam que ia durar no máximo uns seis meses. Uhum. É. Mas também teve gente que pensou que ela estava grávida. <risos> Teve isso. Muita é. gente achou que a gente casou às pressas porque eu tava grávida. É, mas não é bem assim. Vocês se lembram daquele casado do, do Boni? Né? Lembra? Aquele do... que acabou de separar, né? Depois por 10. <risos> 20 anos, 25. Sei lá, eles também casaram com 4 meses, né? É, só que a diferença é é que misturar um pouco até nós vamos misturar muito mais que eles. Amém, amém, amém. E a gente vai dividir com vocês as dicas que a gente usa para que as nossas bri... para superar as nossas brigas, discussões e diferenças. Uhum. A gente segue umas regras que até agora eram regras não escritas, porque a gente nunca tinha escrito as regras. É verdade. Mas eu escrevi todas que eu lembrei pra poder dividir com as pessoas, porque uhum. eu acho que a gente tem uma relação legal, não é perfeita, não é perfeita, a gente tem nossos problemas, não é verdade, Rafa? Uhum. Mas é uma relação boa, e a gente foi um melhorando com a convivência com o outro. Ah. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode dividir para que mais e mais pessoas também tentam, te, tentem testar esse método, se funcionar vocês voltam aqui e avisem a gente E a gente também aceita dicas e sugestões para ir melhorando Porque eu acho que a relação é um processo de construção Você falou isso para mim, lembra? Uou. Que uma esposinha se constrói que isso, mas o mesmo para o marido é. Uma relação ela se constrói uhum. né? Eu acho também que a discussão ela é importante porque a gente conhece melhor a outra pessoa. Porque uhum. na hora das discussões eu acho que se existe máscaras as máscaras caem uhum. e é a hora que você vê como a pessoa ela realmente é. Agora e a gente também tem que ter ciência que ninguém tem que ser igual a ninguém, Isso. né? A gente é bem diferente, a gente continua muito diferente, em alguns aspectos até oposto hum. um do outro, e a gente está bem com isso. É. Mas a, as regras são, a primeira regra é manter a calma e cabeça fria. Isso mesmo, porque quando você está de cabeça quente... Infelizmente, nessas horas de cabeça quente, você pode falar ou fazer algo que você vai se arrepender muito depois. E, infelizmente, pedir desculpa ou se arrepender, muitas vezes não resolve nada. Porque já verdade de mais para consertar o escravo que fez. eu o tempo não volta atrás. Isso. E eu acho também que é importante a gente saber que manter a calma significa não gritar, não fazer gestos bruscos. É, um gesto brusco, ó. entendo sim, que a pessoa pode interpretar mal o seu gesto. Por exemplo, eu vou levantar mas assim, a pessoa vai pensar o quê? Que você vai esgotar ela? Que vai entrar um tapão? Não, cuidado. Amor, o um único gesto que você pode fazer é assim: não, não, não, isso. Tá. A segunda dica, a segunda regra que a gente segue, eu acho que essa é a principal, a gente tem a colaboração do Sansão. Isso. Quando a gente vê que vai começar uma discussão, a gente já pega ele, porque aqui a gente tem uma regra, um só que fala por vez. E a gente tem um agravante de que o Rafael é surdo, então não dá pra falar os dois ao mesmo tempo. É, infelizmente, nesse caso, é... Eu interrompo as pessoas, às vezes eu não sei esperar a pausa entre uma frase e o porque aí nessa pausa ele já entra, ele já começa a falar, o mesmo encontro ela, é. é. Porque ela também está mais cortada enquanto estou falando. Então a tática foi esse bichinho aqui ó, ele é o juiz de paz, é o juiz de garantias, tá bom? <risos> <risos> Para, Rafael. <risos> Então, o esquema é assim, quando a gente começa a discussão, é só aquele que segura o coelho que pode falar. Enquanto a pessoa que está falando não terminar, ela não vai passar o coelho para o outro. E assim a gente consegue resolver várias vezes coisas de uma forma mais tranquila, porque uhum. um para para ouvir de verdade o outro. Ele o Usa algum coelho? É também um exercício de tolerância, é também um teste para a sua paciência e determinação, porque você vai ouvir algumas coisas que você não vai gostar. É você quer interromper, você quer falar, mas você não pode. Não pode. Sem uma É. Depois da terceira regra, que eu acho que é extremamente importante, e eu me surpreendi porque o Rafael usava muito essa estratégia hum. é, é proibido desenterrar assuntos passados é proibido desenterrar coisas o que aconteceu, já aconteceu se foi bom, lá no passado, com certeza ele foi agradecido e se foi ruim, lá no passado, com certeza já tinha que ter sido resolvido e se não resolveu, perdeu o Playboy. Uhum. Não é agora que vai resolver. Porque a gente foca no assunto da vez proibido desenterrar, né? É. O lugar onde é. Ossos. Ossos. Ossos. Eu nunca enxergo. não desenterra, tá bom? Isso fica importante, em especial no momento em que. Cada discussão ela tem um começo e um fim Porque quando foi decretado o fim dela pá, Ela morre E ela não pode mais ressuscitar ah, o quarto, A quarta regra Na verdade ela está vinculada na terceira É Um problema por vez Resolve só o assunto que gerou a discussão hum, hum. Com certeza se, porque tem... aí, se não resolver esse assunto, esse problema ele vai ficar pendente, a solução vai se arrastar, vai demorar e vai gerar novas discussões, novos departos. E... Então, ou você coloca o fim, ou o um cadáver vai ficar dentro na sala. É, e eu acho que se você for resolver o problema já logo no início, a probabilidade dele não crescer e virar monstrinhos, tipo gremlins. Isso. É maior. Então, assim, age rápido. Aconteceu o problema, já tenta resolver ali no começo. A quinta regra é sem caça as bruxas. Uhum. A gente não tem que achar quem é o culpado, porque numa discussão não tem que ter culpado, não tem que ter vitorioso, não existe um placar. Uhum. A gente tem que achar uma solução para um problema para a gente poder viver bem um uhum. com o outro. É, e também não seja um apontador de mil dedos, sabe aquele tipo de gente que aponta é o dedo para lá, aponta dedo para cá, ó, aponta, Mas menos para si mesmo. É, a sexta regra é não falar algo que vai magoar, gente, essa é fatal, né? Uhum. Porque em especial quando você tá numa uma relação de longo prazo, eu sei o que falar que vai te acertar puff, em cheio. E você também sabe o que falar que vai me acertar em cheio. Se você fizer isso, isso também chama golpe baixo. É. Então, a discussão ela tem que se restringir ao tema da discussão, não é para você ter, começar a achar defeito ou falar de defeitos que a outra pessoa tem, porque isso não faz parte da discussão. É, e também, qual é o objetivo do bombeiro? debate? Você só quer agredir a pessoa por mágoa, por raiva, para sua satisfação própria? A gente falou, não tem vencedores, não tem tocar, isso não é aceitável, não é aceitável. Sétima regra. Gente, e essa eu acho que é importante. Quando você tá errado, não custa nada admitir seu erro. Uhum. Nenhum de nós ficou menor na visão do outro porque admitiu que errou. Eu acho que isso só me faz admirar ainda mais você. Porque a gente admite que a gente erra. Ninguém aqui é perfeito. E o admitir o erro e pedir desculpas sinceras e tentar achar uma solução para resolver a discussão, eu acho que só mostra maturidade. É, só que tem horas que a gente custa admitir o um erro. agora acho que a gente precisa conversar, abanar um pouco, negar, <risos> sabe? Até finalmente você começar a a concordar, a escutar um argumento, a enxergar um pouco o que aconteceu, aí você admite um erro. É. Admitir um erro novo de cara, não é uma coisa que acontece sempre, é um processo. É um processo. Isso. Mas eu acho que quando você vai criando uma, um ambiente de segurança, onde eu sei que eu admiti para você que eu erro e que eu tenho falhas, e que isso não diminui o amor seu por mim, uhum. me faz cada vez mais admitir os meus erros e os meus tropeços de uma forma mais tranquila e mais rápida eu acho que no começo da relação o admitir o erro é mais difícil Não. mas depois quando você fala, meu, ele gosta de mim mesmo assim eu amo você com seus defeitos e as suas qualidades e eu, eu amo a construção que eu tô vendo o Rafael que eu conheci meu. Ele é tão diferente do Rafael de hoje, e o Rafael de hoje é tão infinitamente melhor, que é, assim, uma coisa legal de ver. E foi nesse processo é, de é. conversa, de a gente estar amadurecendo e admitindo que a gente erra. O mesmo aconteceu com a Vanessa. Ela é. também é diferente do que era antes. Nossa, 100%. É, por certeza. É. Eu e só isso, a pessoalinha que está diante de vocês. E vai você? China, muito menor, é. com um grande coraçãozinho, e ela é né, só tudo de boa. Então, pessoal, por favor, cuida bem dela, que não deixe de seguir a gente sempre, ouça a nós, porque, ó, vai comigo pessoal ela é ótima e ela é excelente. Ai, meu Deus. Mas o Rafael ainda tem uma vantagem, porque logo que eu te conheci eu ainda comecei a terapia com um profissional, o Luciano, que é especialista em autismo em adulto e eu acho que deu uma turbinada no meu processo de amadurecimento, assim. É, enquanto que eu, no meu caso, eu não fiz terapia nenhuma, não tive conversa com especialistas, esse tipo de coisa. Então o processo para ela foi um pouco mais diferente. É, e eu acho que eu também precisava um pouco mais. É, tem outra regra que eu acho que é importante. Resolva a discussão, ou resolva o seu humor. Porque tem uma coisa que eu acho importante, não turma com raiva, não tu sem antes resolver. Porque você vai tomar pregado? Acho que não, não é bom, né? A gente só fez isso uma vez até hoje. Só uma vez, é. resolvemos tudo antes disso. É, mas eu já estava cansada aquele dia, eu não queria. O Rafael não gostou, mas eu não dava conta uhum. E foi importante você respeitar isso Porque a, a, a discussão não teria sido produtiva Se tivesse sido comigo morrendo de sono uhum. é. Mas obrigada, amor E a nona regra é Aqui eu coloquei só para poder registrar uhum. O Rafael, ele disse que eu faço ameaças am, ameaçinhas. Na verdade, eu não faço ameacinhas. Na minha cabeça, eu simplesmente tô avisando que certas atitudes vão desencadear certas reações minhas. E o Rafael acha que eu tô ameaçando. Mas não é ameaça. É eu só não um aviso. Ameaças. É um aviso. aviso, aviso. Avisinhos. Vem com essa, vem. É. Tá bom? Então, assim... Tente não fazer com que o outro se sinta ameaçado, acho que é importante. É isso. Eu tô tentando fazer isso, você sabe. E a última regra é o foco da conversa. Eu acho que tem que ser nos sentimentos que o comportamento do outro desencadeia em você e não sobre o comportamento do outro. Então, porque a gente não pode tentar controlar o comportamento da outra pessoa Mas a gente pode falar pra ela como a gente se sente Frente àquele tipo de comportamento é. É, Aqui em casa, por exemplo, é a questão do barulho Tem vezes que você discute, ou tem vezes que você tá nervoso Que você faz mais barulho que o normal E aquilo vai me atingindo tipo umas estacadas E eu não gosto e a gente já conversou sobre isso, né amor? É verdade que eu faço um pouco de barulho, um pouco mais que o normal quando estou bravo, irritado, incomodado ou chateado com alguma coisa. É. É. Porque, enfim, eu não tenho um saco de pancadas em casa, eu não tenho um bonequinho, eu não tenho um voodoo. Então eu faço isso. É uma forma de descarregar um pouco. Na minha cabeça é assim, que eu explico as coisas, é, é isso. Então, tem mais uma coisa que eu também acho legal. Quando a gente tem que discutir, conversar sobre algum assunto que está incomodando a nós, a gente procura resolver tudo em particular, as suas. Ah, total! Eu nem cogitei. Imaginar a possibilidade dessas regras serem aplicadas em algum lugar público, sem chance. Sem chance, Nossa. discutir em público, discutir na frente das pessoas, eu acho muito, ó, como dizer isso? Eu acho que a gente se expõe demais. Nossa, nem pus nas regras porque eu acho que isso é uma coisa básica. Discussões é aquele negócio. Roupa suja se lava em casa. Exatamente. E só os dois, sem filho por perto, de preferência, porque eu nunca ouvi meus pais discutindo. Nunca. É nunca, nunca, nunca. E você ouvia, né? E não é legal, é, Rafa? Não, não é Não é, não é legal. Não. E pra encerrar, então, eu acho que discussões fortalecem a relação. Uhum porque ninguém tem que ser igual a ninguém uhum. eu acho que é básico isso cada pessoa é do seu jeito e você tem que aprender a amar a pessoa que tá com você do jeito que ela é, com os defeitos que ela tem com as qualidades que tá lá porque não tem possibilidade de você transformar a pessoa em outra daí você não vai nem saber se você vai não. amar a pessoa você só é só muita pessoa <risos> os seus exemplos e a pessoa perceber que sim, isso é uma coisa boa. Sim, eu vou me inspirar neste exemplo. Sim, eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. Vou me empenhar para isso. E assim por diante. É isso, pessoal. São as regras básicas. Mas, se você souber de mais alguma regra, por favor, conta aqui pra gente. Aí nos comentários, eu escrevo uma cartinha. com Qualquer coisa, tá bom? a gente vai ter muito prazer de aprender com isso, tá bom? É, eu acho que aqui é uma comunidade onde a gente vai trocando informações e se fortalecendo ao mesmo tempo. Uhum. Lembrando que nós temos os nossos problemas, uhum. né? A nossa vida não é perfeita. A gente sempre tenta falar isso, uhum. mas a gente é feliz na imperfeição dela, não é verdade? Do jeito que ela é, tem viagem que dá errado, caos total, né amor? Hum. Mas a gente volta todo mundo vivo, sãos, a salvo hum. e felizes. É, apesar dos pesares, <risos> que eu gosto de uh, falar assim, ah. Apesar dos pesares. É, mas tudo bem, tá, tá tudo bem, nós estamos bem. Mas ficar tranquilo pessoal, é. Ah sim pessoal, mais uma coisa, nunca... E jamais discuta com seu parceiro ou sua companheira enquanto vocês estão dirigindo um carro. Porque, sabe, no calor da raiva, você pode se arrepender ou pode fazer algo que não vai ser legal. Aí já vem casal vai ter um carro e tudo mais. Então, com congrega em um ambiente onde vocês estão discutindo, você De preferência, esteja sempre em casa. Sempre, sempre, sempre, sempre. Eu quero encerrar. É, falando que eu acho que a discussão é tão importante, que eu acho que quando não tiver mais discussões Quando não tiver mais essas conversas desafiadoras uhum. Eu acho que a relação está perto do fim Porque você desistiu da pessoa, a impressão que eu tenho é essa Toda vez que eu falei, ah não, nem quero discutir isso, era porque a relação já ia ia acabar. Tava perto do fim e eu não tinha nem ânimo, nem vontade de gastar o verbo. Então eu acho que enquanto você tem essa vontade de melhorar, essa vontade de discutir, de dividir as coisas, é porque a relação está viva. Ainda é mesmo porque você se importa com outro. Isso! Então se você está discutindo com alguém, se você está tendo brigas, é... para e começa a pensar, que bom! É uma oportunidade de melhoria. Não é verdade, amor? A gente, as nossas discussões vão ficando cada vez mais esparsas, mas assim, não tem aquela pendência para resolver. E é diferente quando você tem essa pendência. É aquele elefante no meio da sala. É, então também tem outra coisa pessoal. Me E mais uma regra, ela também não é escrita. Nunca deixe um copo encher. Gente, dava outro vídeo <risos> é. Mas eu acho que essa regra ela tá implícita em todas as demais Sim. A partir do momento que a gente sempre fala para ir resolvendo enquanto tá pequeno O resolver um problema enquanto ele é pequeno é ir esvaziando o copo Porque é. a hora que o copo encheu, não pode falar palavrão aqui, vocês sabem Nós podemos dizer com F. E um no final. Tá bom? Uhum. Ah, por enquanto é só fui. É. <risos> gente, um 2020 incrível para vocês. A gente espera a companhia de vocês durante todo esse novo ano. Uhum. E a gente espera colaborar com a vida de vocês, com a vida do filho, da esposa, do marido. Da forma que a gente puder. Se você tem alguma sugestão de tema ou quer saber alguma coisa, pode ir colocando nos comentários que a Isso. gente devagar vai respondendo, tá bom? O esquema aqui é devagar e sempre. Isso, devagar e sempre, mas cuidaremos de vocês também. Pode deixar, não se preocupe, fique à vontade, mas não precisa ficar pelado, tá bom? Sintam-se uhum. em casa, Rafael promete se comportar esse ano, tá bom? Uma vida longa e leve a todos. Ah. Não esquece de compartilhar, de curtir e deixar o seu joinha. Ok. Isso, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.